Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Allan, sou professora de História do sétimo ano. A nossa aula de hoje é sobre o Império Napoleônico. A gente vai ver o que foi o golpe de 18 de Brumário, o consulado do Império, como ocorreu o fim desse Império, o Congresso de Viena e a Santa Aliança. Então, o Império Napoleônico. O Império Napoleônico ele vai se instalar com o golpe de 18 de Brumário, que levou Napoleão Bonaparte ao poder. Certo? Sendo que antes da gente entrar nessa questão de Napoleão, é, na aula que nós estudamos sobre Revolução Francesa, a gente tem que lembrar que a, a, a última fase da Revolução Francesa, ela terminou no Diretório. A população estava insatisfeita certo? com o governo e ela exige que mude o governo para um governo militar. Porque a população francesa acreditava que com o governo militar as coisas poderiam realmente é, se desenvolver e a França se organizar. Então, quando elas impõem esse desejo pelo militarismo, Napoleão Bonaparte, ele já tinha, ele já era um homem muito conhecido dentro do exército francês, muito respeitado. Então, vão ver em Napoleão Bonaparte um ótimo líder, certo? Então, no início de tudo, é, a gente tem que entender que Napoleão, ele já era apoiado pela alta burguesia e pelos camponeses franceses. Então, ele foi instituído... Com mais dois, do, com mais dois, com mais dois franceses, e eles fizeram um consulado. Então, o consulado era formado por esses três homens, um deles, Napoleão, que comandavam as decisões políticas, sociais e econômicas da França. Mas Napoleão ele era o primeiro cônsul. Então, quando eu falo que ele era o primeiro cônsul, era ele que governava realmente. Agora, ele tomava as decisões e passava as suas decisões pelo segundo e o terceiro cônsul, mas a maioria das vezes eram aprovadas, porque eles eram aliados. Então, Napoleão ele já estava no governo, mas de uma forma discreta, certo? Então, ele consolidou os princípios da Revolução e difundiu na Europa. E tomou medidas que encaminharam a França para a Revolução Industrial. Então, realmente, através de Napoleão Bonaparte, a Revolução Industrial chega à França. Coisas importantes que Napoleão fez. Então, eu, como eu falei, ele participava de um consulado. Certo? Nesse consulado, ele, ele tinha que dividir o seu poder com mais dois. Mas eram suas decisões que já estavam realmente importando. Quando ele estava no consulado e ele funda o Banco da França... Ele cria o Código Civil Napoleônico, que era um código de direito para a população francesa, né, para o cidadão francês. E ele assina um acordo de paz com a Áustria e a Inglaterra, que eram duas nações que já estavam há anos em guerra com a França. Ele re, é, ganha um respeito tão grande, tanto da população quanto das assembleias, que ele agora é considera, ele é, é, ele se torna Consul Vitalício, é, com a aprovação do plebiscito. Então, em 1804 ele autoproclamou-se imperador francês. Gente, ele já governava França, ele já tomava as decisões principais como cônsul vitalício. Então, faltava apenas o apoio da, da igreja para que ele se tornasse imperador francês. Então, no mesmo plebiscito em que colocam Napoleão Bonaparte como cônsul vitalício, eles também decidem que é, eles queriam a monarquia de volta. Certo? eles queriam um imperador novamente, um rei, um imperador, para poder governar ali, porque enquanto a França ela era uma monarquia, as coisas iam bem, então a população queria novamente essa monarquia, ou então um império, mas que tivesse alguém ali como autoridade principal. E aí, depois desse plebiscito, em 1804, Napoleão Bonaparte se autoproclama imperador francês. Por que se autoproclama? Porque em todos os livros didáticos de história, a gente vê que na cerimônia de coroação, quando o Papa levanta a coroa para colocar em Napoleão Bonaparte, ele toma a coroa da mão do Papa e ele mesmo coloca sobre a sua cabeça. Então, já dava para ver como ele se sentia, Napoleão, ele se sentia superior às outras nações, né? como um francês. O bloqueio continental. Oh, o bloqueio continental ele só ocorreu porque Napoleão Bonaparte ele queria é, enfraquecer a Inglaterra, certo? Napoleão ele tentou invadir a Inglaterra mais de uma vez e em todas ele foi derrotado. Por conta disso, ele queria prejudicar a Inglaterra e enfraquecê-la de alguma forma para que ele pudesse é, invadir mais depois. Então ele vai estabelecer o bloqueio continental e ameaça invadir as nações que não obedecessem. Então, o que dizia esse bloqueio continental? Eu, é, é proibido que todas as nações comercializem com a Inglaterra. Se eu descobrir que uma das nações está comercializando com a Inglaterra, eu vou invadir essa nação e destruir, certo? Então, era uma questão de ameaça mesmo. Tá, mas se a Inglaterra era uma, uma potência naquela época e as, o, as outras nações estavam proibidas de comercializar com a Inglaterra, quem é que ia suprir as necessidades das outras nações? A França se coloca nessa situação. Eu proíbo vocês de comercializar com a Inglaterra, mas eu prometo que eu vou ter é, tudo o que vocês precisarem. Então, tudo que precisar, comercializa com a França. Mas a França, ela ainda não era essa potência, certo? Ela tinha acabado de sair de um endividamento, ela ainda estava crescendo, mal tinha começado a Revolução Industrial. Então, por conta disso, a, a França ela não era suficiente, então, a gente vai ter duas nações aí que desobedeceram ao bloqueio continental e tiveram suas consequências. A primeira, mais conhecida, Portugal, certo? Se não fosse a invasão de Napoleão Bonaparte em Portugal, a Família Real jamais teria vindo para o Brasil, porque Portugal desobedeceu o bloqueio continental e comercializou com a Inglaterra. E a segunda foi a Rússia, em 1812, certo? A Rússia ela é invadida porque desobedeceu ao bloqueio, Certo? E Moscou foi ocupada, porém os franceses são obrigados a retornar. Existe uma coisa muito interessante aqui nessa invasão contra a Rússia. Os russos, eles usaram de estratégia ao invés de força. Então, enquanto Napoleão, ele mandou tropas e mais tropas com muitas armas para a Rússia, a Rússia já estava esperando essa invasão, porque já sabia que tinha desobedecido e que teria uma consequência. Então, já havia uma estratégia formada ali. Qual era a estratégia? A tropa napoleônica chegou na região da Rússia, é, na região de Moscou, que foi ocupada, foi onde ficou a base militar napoleônica. E quanto mais o, o, o exército napoleônico ele avançava, mais a Rússia recuava. Então, nesse dia, as tropas terem que andar cada vez mais no território, porque a Rússia estava cada vez mais recuando, começaram a faltar alimentos para os soldados napoleônicos, começaram a faltar remédios, a quantidade de feridos era muito alta, então, a, a, começou a diminuir o exército napoleônico de uma forma que é, eles foram obrigados a retornar. Por quê? Napoleão mandou mais ou menos 610 mil homens para a Rússia e só voltam de lá 100 mil. Então, a gente pode ter uma noção aí de como a estratégia da Rússia foi inteligente. Certo? O fim do Império. Como foi que ocorreu esse fim do Império? Bom, como eu disse, as tropas napoleônicas tiveram que retornar para a Rússia, ou tiveram que retornar para a França, porque não tiveram condições, né? os soldados não tiveram condições de permanecer na Rússia. Então, quando ele retorna, é, ficou-se... De, de, dentro das outras nações, a ideia de que a França não era tão poderosa quanto ela parecia, porque ela tinha recuado de uma guerra. Ela começou uma guerra e recuou, sem conquistar nada. Então, agora, a Rússia, que foi atacada, se uniu a outras nações para dar um golpe e conseguir tirar Napoleão Bonaparte do poder da França. E eles conseguem. Então, nesse golpe, eles jogam Napoleão Bonaparte em um exílio, na ilha de Elba. E Napoleão Bonaparte fica lá por mais ou menos de 5 a 7 anos, retido nessa ilha, certo? Mas aí entra o governo dos 100 dias. Ele consegue fugir da ilha de Elba e voltar para a França. E quando ele volta para a França, já havia um rei estabelecido no poder, certo? O rei, A, a linhagem do rei que ele tirou para que ele entrasse. Então, o, os filhos, os netos daquele rei agora podiam voltar ao poder, porque não tinha mais Napoleão para impedir. Aí, quando ele volta para a França, ele retira novamente a família real do poder e se coloca no lugar, porque a população ainda apoiava Napoleão Bonaparte. Então, ele tinha esse poder sobre a população e ele conseguiu ficar no, no governo. Só que esse segundo governo dele só vai durar 100 dias. Por que 100 dias? Porque são 100 dias em que as outras nações já sabem que ele voltou ao poder e estão montando estratégias para retirar ele. Então... Vai haver uma batalha final, travada em Waterloo, em 1815. E vai ser nessa batalha aí que vai haver a derrota definitiva de Napoleão. E ele agora vai ser exilado em outra ilha, mais distante, certo? E ele vai morrer exilado nessa ilha. O Congresso de Viena. Objetivos. O objetivo desse Congresso era restaurar o um antigo regime e o absolutismo na Europa. O que foi esse Congresso de Viena? Napoleão estava exilado, certo? e havia ali é, a, a Família Real, que tinha sido retirada do poder de novo por Napoleão, e ela agora convocou a Assembleia para decidir como ia ficar a França, porque a, havia muitas, é, já tinha ocorrido muitos movimentos, Napoleão vinha, governava em forma de ditadura, depois ele era exilado e aí voltava a monarquia, e aí ele voltou, tirou a monarquia, implantou o absolutismo, então estava muito bagunçado. E aí o Congresso Divino foi para isso, para organizar como vai ficar a França agora que a gente sabe que Napoleão não vai voltar. Então o objetivo deles era restaurar o antigo regime e o absolutismo na Europa. Então eles queriam a monarquia, um rei e o absolutismo. O rei detendo o poder principal das decisões, sem divisão de três poderes nem nada. Reconhecer a legitimidade das dinastias que tinham sido depostas. Então, as famílias reais que viviam lá, que governavam antes de Napoleão, elas foram praticamente escurrachadas do poder quando Napoleão, é, do, do governo quando Napoleão tomou o poder. E essas famílias queriam a sua legitimidade de volta, elas queriam voltar a governar. Então, esse Congresso de Viena também foi para isso, para que essas famílias conseguissem voltar ao poder. É, impor equilíbrio entre as nações europeias, e foi nessa, nesse Congresso de Viena que decidiu que Luiz VIII, ou Luís XVIII, ele foi restabelecido como rei francês. E a formação da Santa, Aliança, da Santa Aliança, que foi o exército para intervir nos continentes em caso de surgir uma nação expansiva. Então, no Congresso de Viena, não havia somente a população francesa, havia outras nações, certo? E essas outras nações que estavam no Congresso de Viena, eles decidiram o seguinte, olha... Todas as decisões aqui foram para melhorar a França. A gente concorda, a gente ajuda, mas a gente tem uma proposta. E a gente só vai ajudar se vocês aceitarem essa proposta. Qual é? A gente quer criar uma aliança com vocês, que ficou conhecida como Santa Aliança. O que era essa aliança? É, haveria um exército formado pela França e também por outras nações. E esse exército ele estaria sempre à disposição... Se caso, em algum desses continentes, houvesse uma nação expansiva. O que é isso? Quando Napoleão ele assumiu o poder, a França ficou conhecida como uma nação expansiva. Então, é aquela nação que ela quer crescer a qualquer custo. Ela está dominando o, outra, outros continentes, ela está é, colocando colônias em outros continentes, ela está fornecendo armas. Então, assim isso cria uma, uma relação de medo, de temor, mediante os outros continentes, porque ficavam preocupados com até onde aquela população poderia chegar. Então, vamos evitar que aconteça isso de novo? Caso outro Napoleão assuma outro continente, vamos fazer outra nação? Então, vamos fazer isso? Então, a Santa Aliança é isso. É um exército para intervir nos continentes em caso surgir uma nação expansiva. Então é isso, gente. Toda a nossa linha foi retirada do Caderno do Futuro, de História do Sétimo Ano. Espero que tenham gostado, sucesso nos estudos e até a próxima.